Ei, você precisa ficar ligado, cara, você não pode permitir que esses caras façam isso com você e fica aí, passivamente. Ligado no que? Do, quê? do quê que você tá falando? Quem é você? <risos> você não pode continuar permitindo que eles tratem você como se você fosse um tremendo de um idiota vazio, sem sentimentos. Saca um ser completamente obediente. Hum? Não né? aqui. Presta atenção no que eu vou te dizer. Mas presta bastante atenção. Um homem que levanta todos os dias de manhã. Qual ah, ah, ah. os seus dentes, faz a sua barba. M. O seu uniforme, mesmo sem saber. o seu café, depois pega um ônibus em direção ao seu trabalho, enfrenta trânsito, todos os transtornos, tudo isso sem a mínima vontade. Aí você chega no seu trabalho, para trabalhar um período que vai das 9 às 18, não é isso? Não, não, não, não. É um pouco mais que isso. Não é verdade? Eles sempre querem mais. Muito mais. E com isso, você vai trabalhando e vai enchendo o bolso deles de dinheiro. Não é assim?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 eu te pergunto, e o seu bolso? Hum? Sr. Elino a resposta para isso é muito simples, essas pessoas todas são escravas, escravas, não pense você que a escravidão acabou, não, ela não acabou, ela ainda existe, ela só incluiu outras cores, é. você trabalha para ganhar apenas o suficiente, para ter que voltar e continuar trabalhando exatamente isso que acontece com essas pessoas. E tudo por causa de dinheiro. O dinheiro é uma troca. E foi criado para que essas pessoas sejam dependentes dela. Entendeu? Ah!